que moleque tá ligado foca aqui ó foca foca foca na foco focou não focou olha aqui olha aqui foca olha que foca aqui não não olha aqui foca foca foca foca isso moleque e aí galera a gente tá estreando aqui no YouTube e o primeiro jogo que a gente vai jogar é Muita Coffee. gente gosta, oh, pra meu Deus, pra isso, Call of Duty 1, então, calfdut, rapaz, calfdut é Duty. É Esse aqui é o primeiro vidinho nosso aqui, Eu espero que vocês gostem, entendeu? A gente tá começando agora, então, um like aí, um, um gostei aí, ajudaria, então, espero que vocês gostem aí, viu? Boa! Isso aí, galera, ó. Como a gente falou, esse aqui é um jogo que muitos, eu acho que muitos jogaram, muitos já jogaram esse jogo, e a gente vai jogar um pouquinho aqui pra vocês verem. É um morreu, passou, entendeu? Morreu, passou. É um lugar aqui, eu já... é uma fase que eu já tinha começado a dormir aqui, e o cara aqui, e essa fase aqui eu já morri, ó, já morri, ó. aqui, ó, esse cara, aqui vê isso entendeu? Cara, eu não, na pior que eu não gosto. Não sei o que que, que é isso aqui, rapaz. O que que isso aqui? O que é isso aqui? Ah, peito de, de véia. <risos> isso, Não ver aqui, isso, isso aqui é nada. Isso aqui é isso. Ah, ih! tomou! Tomou na gata! Nossa, rapaz! Calma aí, Calma Calma Tu tá tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu acelerado, rapaz. Real, cara. Esse aí. É me o... na cabeça. né? Tá oh. morto. Pô, oh, mas peraí. Cara, eu, eu não me lembro dessa parte aqui, rapaz. Eu acho que eu não lembro. Eu não tenho me lembrado, não, rapaz. Ah, ah, não, peraí. Não. Peraí. Granada. Isso moleque. Nossa, os caras estão. Tá, Olha o negada correndo. Corre, negada. Amigo, rapaz. amigo, rapaz. É amigo. É amigo, amigo, amigo. Olha ali, rapaz. ó Nossa, é de shot, chat! É no top, é o top! É é e aí, mano? Você é muito lento pra recarregar, rapaz, é sou mais rápido, cara. é Sou mais ligeiro. Ó, acho que eu não vou morrer não, hein? Eu tenho, eu tenho, eu tenho menos desconfiança que eu não vou morrer, Eita porra! Já que... é, não já gravei. Ah, é mano, isso aqui é o zero esse jogo aqui sim morreu, mano. sai de isso, mano? Não existe Tá atirando? tá atirando aqui? tá atirando? tá de boa. Morreu! Você? Vamos ver Vamos lá com uma granadinha Dá uma jogadinha ah, seu... Na granada, velho Na granada O cara vai começar na granada mano. Vai, Opa Ih, o cara só tá de longe, rapaz Tá com medo Isso aí, mano. Vai lá, rapaz Ai, ai você não vai mais É isso aí, mano. Mais um. Tá. Morre. É. Ih, não dá nem um pouquinho mesmo. Mais um. Mais um. Morre aí, cara. Tá vendo, tá vendo a, a trapa inteira aqui. Cara. Daí você não passa. Se eu não passei, você não passa. Aí, você não passa aí. Eu não passo. Aí ele não passa, já falei. Entendeu? Ele acha que joga, olha lá. Errou, errou, errou. errou. Eita, tem mais carinha lá. Vamos dar uma baixadinha aqui. Vamos pegar aqui um, um kit médico. Não, não, não, não, eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso. não tô vendo isso. Opa! Eu não tô vendo isso. Parece aí, cara. tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Ah, eu tirei visga. da parede inteira você é viasga em casa é, você é meio viasga <risos> é só um pouquinho aqui né? opa, que? vamos ver aqui Caraca, o, cara, o cara é detalhista rapaz o cara nossa sem 100 anos de Cove o Que Eu desafio então, sai com medo desafio você com a pistolinha desafio Não, desafio, tá desafio mano Aí ó, você tira a minha, você só eu ferdi Jeff, tá aqui ó o Negó negócio aqui é o seguinte agora. Agora eu vou. Agora vou mostrar aqui, aqui pra quem não é muito casual, não. Né, não posso me virar casual não. Tá ligado? Negócio. Não é. Não! Né, tá negócio... é. Ah, eu sou o editor, mesmo eu corto esse negócio, rapaz. É, é, é eu, não, é eu casal, corto. Não, não. Eu corto, eu corto tudo, rapaz. que, que eu. Eu não sei por que, que eu fico fazendo isso aqui, cara. É costume, mano. Entendeu? Não, não, não, eu já falei que eu morri aqui, velho. Eu não tenho que de Estrada. Ih, demora muito, porque eu ia ser, velho. Ó, apareceu, mirou, atirou e morreu. Vem cá. Iiiiii, deu uma linha, cara. Tu deu uma linha, hein? Morreu feio, rapaz. Louco. Só queria saber, sério sinceramente, eu só queria saber o que corre aqui, Pera aí Vamos ver o que corre aqui. Eu não sei qual que ocorre, cara. Não corre mano Cadê? Não, não tem move, nenhum move, move, move, não, move, move. Não, não, não tem nenhum os controles aqui, rapaz. O é que tenha? tem? Speed. Ó. O é que tenha? tem? Não tem, não tem speed, mano. Não tem, ó. Não Vai corre. Jogar. Pô. Que da hora, viu? Não corre. viu não Na 1 na primeira, guerra, o, o o nem o um soldado os, os não corria, viu? Era tudo. Nossa, eu não tava lá pra ver, mas eu sei. O Negócio aqui. Negócio é aqui na camaria. Aí pra que correr? É, é pra que correr? Eu não é. sei porque ele quer correr. É. Que não tem né? pra, é é. pra que correr, rapaz. Mas eu sou da aí sair correndo todo mundo. Pra que é pressa? Você vai morrer tão cedo. Fala pra mim. Tem eu o cara. pode ir pô. Isso aqui é amigo, rapaz. Que é amigo, ah. Rapaz. Ah. amigo. Amigo. e ah. morreu. Não, agora eu não corto, eu sou. Parece... Tô vendo que ele não vai passar dessa tem parte no não. Corredor aqui. não vai ser essa fatima morrendo apareceu down your weapons signal Não tem ninguém aqui, não, tá, Vai, eu eu não vou jogar Com essa daí, você e? Eu sei que você era um cara da loucura, rapaz. Eu pensei que você saia correndo e Fuzilando essas carinhas. É, eu pensei que você era. Opa! Headshot! Recarrega, pô! Opa, não morreu? Não, Não, não. Morri. Faleceu. Faleceu. Fulta. Nossa, <risos> atirando oh, vai vai amiguinha aqui, rapaz. Amiguinha. Não rapaz. não, rapaz. Eu vou mostrar você como é que vai. É isso aí. é assim, ó. Eita! Ixi! <risos> Ixi! Caiu, eu outro lado. Meu O né? negócio aqui, ó. Não. O negócio aqui não é mirar, tá ligado? Ó, viu? Pra que mirar, rapaz? Não é assim não, mano. Tô lento no bagulho aqui, tá ligado? Não dá pra perceber. ligado? Não tem. Juro tá tá que eu que eu queria pegar dois redstocks. Meu Deus do céu, meu Deus. Calma, muita calma nessa hora. Mas já acabou? Tô louco. Tô louco, mas já foi no bracinho. Opa, morreu tá tá, tá, aí, Tá, tá brincando de tá? você morrer ainda? E aí, levanta de novo agora. Cara, <risos> que é eu agora. Levanta. Levanta, levanta, aí, levanta Filha da mãe. O cara dá sentindo, esse cara não morre. Opa. Pegou de rascola. Oi. oi. Ah, não, tô braço. Oi. Oi, fala falando oi. Fala comigo, rapaz morreu pô. Fala comigo. Ei, fala oi. Fala oi. Tchau. E aí, Morreou. cara? Morreu. E aí, cara? Morreu. Morreu. O neve tá muito alto, dizendo que eu não gostei, não. Que É, um você acha um que esse é o Van Damme, né? Ih, uhum. a cabecinha! Ih, <risos> deu uma olhinha! Esse aí ah, deu um uma velho. Tira na cabecinha! Opa! Faleceu! Uhum. faleceu -se. Opa! Morri! E... Opa! É, não quero morrer! Morreu! Não, tá viu? Maiu, errei. É cara é de ferro, Isso. mano. Ih, nada de de arma, tu... velho. O cara gastou tudo da palma, velho. Tem velho. cara gastou tá da, cara, da cara, bala. Tem O cara Não é da hora que o negócio demora dois anos para tempo. Opa! pra tá mim. Pelo aqui, dois? Cara, é dois, O Parece cara me matou primeiro, Parece. mano. Obrigado. Foi aonde, mano? Olá, e aí, cara? Assusta a mão. O tamanho de novo, você também, cara. Você gosta de montar os outros, hein? aí, tamo chegando aí. Nossa, mano, que da hora, Eu gostei de saber. Né? Eu gostei. Mentira. E morreu. Eita, ele quer se matar com a granada. aqui. Morreu, morreu nada. Eu quase me explodindo. Minha própria granada. Só Só que não. Só assim. Não, você é mesmo não nunca... tá. Eu não tô cuidado com isso aqui. Morreu! Morreu! Ô louco, Como de era, novo! Não. Passou, passou, não passou, não passou. Entendeu? É negócio assim. Opa! Não deu é nada. Eu sou meio aqui. Deu. Opa! Maior headshot! Eu acho que você vai morrer. Ih, carinha, Parece aí, pô. Po... Como é que eu parei aqui? Você já morreu já. E faleceu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, não, morreu. não. Não tenho... vai morrer não. Eu botei. Não, não, sei, não levanta mais não. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Passou. Passou, passou. Cara, é muito tiro, mano. Eu quero ver. Vai do lado esquerdo aqui, ó. Do lado esquerdo. Opa, não. Opa, não. Mas vai aqui, do lado aqui Ó, no chance, agora, chance agora, né? agora, agora, agora é a última chance última. Pô, tava... <risos> Não, peraí, tem chance. chance. <risos> é, duas chances Não, é útil Tem duas, não, foi muito rápido Sim, né? Não foi muito rápido, entendeu? É útil Eu, eu mereço coisa melhor É depois. útil Ele vem <risos> morreu na mãe. Pega tira da parede. Não, não, não. O negócio, é, negócio aqui agora é negócio louco, filho. Eita porra. Ih, não consegue subir. O negócio aqui, o negócio aqui é de outro, filho. Subiu! Não! Nossa, não tem bala. E aí, galera vamos ficando por aqui entendeu até o próximo vídeo entendeu é, obrigado por, por vocês terem assistido aí entendeu se quiser ó, agradeço aí deixar um like um gostei aí se inscreve no canal aí e agora vai ter mais vídeo aí entendeu vai estar tá vindo mais vídeo aí